Isso aqui que ele tá fazendo uma massagem, A gente tá, eu falei, a gente tá muito tranquilo assim, eu e ela, né? A gente, a gente resolveu tudo aí em 13 dias. E eu vou chegar lá umas 8 e meia, 9 horas pra poder ver a música lá, ver as caixas de som, ver o palco como é que ser e tal. Ah, tá... ah, caralho, eu tô confuso com essa porra, eu não sei o que que é o que, mano. Pera aí. Deu certo o estacionamento aí? A decoração? Tem alguém no estacionamento ali pra arrumar os carros? A cena tinha falado que, tinha, que ia ficar alguém. Na onde? No estacionamento ali pra arrumar os carros e tal. Porque todo mundo vai começar a me ligar. Aqui, pariu, vou casar, mano, eu quero fugir. Hã? Que? <risos> aí, você corta, Esse você é corta. É a senhora vai, vai sair cedinho, vai sair mais cedo que eu aí pra poder fazer o cabelo, os negócios que eu precisa fazer. Não, não. Sou. Bom dia! Olá, bom, bom dia, dia gente! Bom dia. Antes, né? Não sei o quê, né? E aí, ó, minha norinha. Olha esse tamanho de norinha. E eu e ela, a gente é muito agilizada com essas paradas, então, assim, a gente tá bem tranquilo. Eu acho que, eu acho que, eu acho que vai começar a bater mesmo amanhã quando eu acordar e estiver indo pro lugar, assim, sabe? Fernanda é minha cabeleireira há pelo menos nove anos e aqui é onde eu sempre faço minha maquiagem e meu cabelo. A Sandra sempre falou pra mim que quando ela fosse casar, eu que ia arrumar ela. Eu fico super feliz, né? Por ela me dar essa honra de arrumar ela no dia do casamento, um dia tão importante. E aí, eu inventei um casamento em 13 dias e não avisei ninguém. E no dia que eu decidi que a casal já tinha claramente que a Marcela seria minha madrinha e que eu me arrumaria aqui. Porém, a cabeleireira não sabia. Então, a primeira coisa foi mandar o WhatsApp, e receber um não. A Fê não consegue abrir no domingo. E faz pouco tempo que ela me avisou que iria casar, assim acho que uma semana atrás. Eu falei, nossa, mas como assim? Tão rápido? Ela, eu vou casar domingo e você vai me arrumar. Aí a dona Fernanda, que escuta há nove anos, em todas as maquiagens, um dia eu vou casar e você vai me maquiar. Aí eu falei, Sandra, eu não trabalho de domingo. Ela, não, mas pelo amor de Deus, ela botou a amiga dela pra falar comigo, começou a me mandar um monte de mensagem. Realmente, eu não trabalho de domingo. ah ela, com o poder de convencimento da Marcela, que eu não sei se foi na base do facão, como é que foi. Falei, gente, o que, que eu vou fazer com essa mulher aqui me deixando louca? Vou ter que atender ela. A Fernanda aceitou. Mas era muito importante pra mim que fosse a Fernanda que fizesse. Porque a gente teve muita história aqui. Então, assim, antes de eu ir pro Canadá, a Fernanda arrumou meu cabelo... E todos os momentos, casamento dos meus irmãos, eu vim aqui e falava Fê, nunca vai chegar meu dia, nunca mais vai chegar meu dia, vai demorar, preciso casar, tô ficando velha né? Porque aqui, salão de cabeleireiro pra mulher é terapia, né gente? Aí falei, falei, tá bom, eu vou atender a Sandra, ela é minha cliente há tanto tempo Faz tanta questão de fazer o cabelo comigo E eu acho que, eu, que valeria a pena fazer esse sacrifício De não estar com a minha família no meu dia de folga para vir atender ela, porque ela é muito querida Ah, não escolhi ainda. Acho que organizar um casamento em 13 dias é a cara da Sandra. Loucura. Eu, eu achei ela bem é, madura, é, muito consciente ali da, das coisas, né, da situação. É, já de cara mostrou uma parceria com o Thiago muito grande, né? Por pouco tempo de de tempo, né? De, estar conhecendo. Acho que minhas palavra para definir a Sandra seria intensa. Ah, eu acho que ela é uma pessoa intensa. Ela vive tudo com muita intensidade, com muita coragem. É, vai sempre em busca do que ela precisa, do que ela quer, do que ela acredita. Uma pessoa verdadeira. Ela fala o que ela tem que falar. Eu adoro isso. Eu acho que é o melhor. Me mostrou uma pessoa é, com muita muita crença, né? Muita fé. E, e com intensidade também muito forte com isso que, que me deixou bastante bem impactada, eu diria. Ele falou que ia casar, ele falou que vai ter filho, ele voltou pro Brasil, ele se converteu, foi uma coisa assim muito. pá! Foi surpreendente, foi uma mistura de alegria com preocupação pelo tempo, mas foi assim, cara, vamos fazer acontecer e conta comigo para o que se precisar, vai dar tudo certo. Mas eu não esperava, não esperava nada diferente do Deod, eu sabia que quando ele resolvesse cavar ia ser com emoção, porque tudo que envolve o Deod é com emoção. O coração começou a bater mais forte, era aquela vontade de chorar, mas é bem aquela segurada. Aí, na hora que ela começou a falar, e o Thiago também, Teve uma hora ali que eu não, não aguentei, não. Deu uma. Foi muita emoção. Deu aquela chorada. O que você entrou na minha vida para mudar ela para sempre? Eu estava nos piores momentos possíveis. E ela achava que eu nunca mais ia ter amor. Eu achava que eu nunca mais ia ter uma companheira. Achava que eu nunca mais ia ter amor. Eu consegui se manter meu e gostar de mim do jeito que você gosta. Eu só quero te agradecer por você ter essa paciência comigo. E por dizer sim, no dia de hoje. Eu amo você. Eu me emociono muito porque. O Thiago é uma pessoa muito especial na minha vida, né? Sim. eu já de muita coisa assim que ele passou. E hoje, pra mim, a é minha maior alegria e emoção é ver o Thiago feliz, é ver o Thiago bem. E eu só desejo que ele tenha a vida que ele sempre sonhou. Você é uma pessoa que tem um coração fora do peito, que se sacrifica pelo outro, que tem o mesmo valor que ele. Como esse não seria um homem que eu queria dividir a minha vida? Hoje, você é o um meu milagre. Eu conheci um ateu que disse para mim que não queria ouvir de Deus. E hoje, você é cristão. Compartilha da minha fé e compartilha com as pessoas que eu amo. Nesse momento. Então hoje... Com certeza o Céus está em festa. Eita, virei crente mesmo, né? Virou crente, tem que o que nem eu, né? Que gosta eu, do GTT, casinha. Exatamente. Tá... Ai, aguenta ele por muitos anos. Tenha paciência. Não desista. né? Insista. Eu sei que você está insistindo e não está desistindo. Isso já me deixa super feliz, né? Não quero chorar. Eu, eu realmente quero muito que vocês se deem muito bem, se aceitem como são, né? E eu vejo que vocês se aceitam muito e continuem se respeitando, continuem lutando por essa, por uma vida juntos que não é fácil, né? Não é fácil. Quando um apoia o outro, a vida fica mais leve, fica mais fácil. Vocês combinam, que é o mais importante. Vocês combinam. Eles dois vivem na mesma sintonia, mesma é. sintonia. Então a e Sandra é tem... o Thiago de cabelo. É, eu, isso é verdade, é o Thiago de cabelo. A Sandra é o de cabelo. <risos> Pode beijar a noiva! E tava naquela de casa, não casa não, não casaremos. Ah, estamos aqui, eles já estão casados e... Né, eu falei para ela, a gente deveria ter filmado lá a chegada do... Vamos casar ou não vamos, e eu agora, BUM! Muito muito bacana, muito legal. O Thiago te esperando no altar foi... foi foi engraçado pra caramba. Foi engraçado, você falou que não queria casar. Ele tava com vergonha, mano. Pois é, que... foi ótimo, gente. Ele Porra. falou que não ia casar, ele falou que ele era ateu. E a única coisa que eu pensei foi, eu consegui! Né? E que possa dar um netinho aí pra gente o mais rápido possível, viu? Que vocês logo consigam trazer um baby aí pra brincar com o Ricardinho. <risos> Eu desejo sempre pra ela melhor. Eu tô tão feliz por ela. Desejo muito amo. amor, paz, dinheiro, viagem. Eu, Eu espero que vocês sejam feliz. extremamente felizes. Tiago, juízo na sua casa. Eu fiquei muito emocionada, porque foi uma cerimônia linda. Chorei um pouquinho. Assim, pra quem fez um casamento em 13 dias, mano, olha... Não deu nada de errado. Nada deu, errado. nada deu errado. Nada deu errado. A esposa, inclusive, é muito boa mesmo. Maravilhosa. Coisa linda de Deus. Só desejo que ele seja muito feliz no Canadá, onde ele vai morar. Primeiro neto que casa, né? Nós fomos conversando e ele falou, vó, se prepara que a senhora vai levar aliança. Aí eu fiquei, fiquei feliz de ter encontrado uma pessoa que combina com ele, né? Que vocês sejam muito felizes juntos, e uma fase que tem um clichê que tá na aliança, made for force be with you. Missão cumprida. Missão cumprida. É, eu, a gente vai embora do Brasil com a ciência de missão cumprida, né? É, a gente é, nós fazemos um excelente trabalho em equipe. Total. É nóis. <risos> <risos> Escondeu um problema? Patrícia. Deu uma briga? Patrícia. Qualquer coisa que acontece. Tá é Patrícia. Inclusive, beijo Patrícia, nossa psicóloga. Você quer que eu repita tudo? Você Não, não. Uma foto? fazer uma outra pergunta. Outra pergunta. Ó, oh, o casamento foi uma coisa maravilhosa. Eu agradeço que tem câmera pra eu poder lembrar depois, entendeu? Eu tô brincando, gente. Foi muito bom o casamento. Conforto, mais um conforto com elegância, entendeu? Então não é tão difícil. Sai daí da câmera, ô. Oh. A outra... Sai da câmera, vai pra trás. Vai pra trás você, tô falando de você aqui. Vai, tchau. Oh. Como casar em 13 dias? Pergunte-me como. Tá aí. Estamos muito felizes. Estamos muito felizes. E pra você que quer fazer intercâmbio? <risos>